Bom dia, eu sou Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo aqui tirando um veio de água do lugar é um vídeo aí esperado aí do pessoal aí durante o ano, vários pedidos então nós estamos aqui com o nosso amigo Edson, ele vai fazer a gravação e será que esse coisa... Bom dia moçada, sou Maurício Mococa, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui mostrando uma área de conflito essa aqui é uma área de minério, eu já risquei aqui a lateral dela. Então aí o pessoal vira. e Também já fiz uma marca aqui no centro dela. E também aqui tá outra área. Então daqui lá na outra marca, deve dar mais ou menos um qual uns 10 metros. Agora o Edson vai gravar. Porque esse é um vídeo curto. Lá tá as varionicas, vamos mostrar. Acho que é lá, olha. Aqui, ó. Eu tô aqui a um passo da, da beirada dessa área de conflito, ó. vou dar um passo para frente, ó, as varas já cruzam Aqui elas vão andar cruzada até eu chegar na outra área Aqui ó, cheguei aqui, o risco está aqui ó. Ela descruzou Então Essa é a área de minério Aqui se eu quiser fazer as perguntas para que se tem ouro, se tem prata, o que que tem dentro, é só fazer as perguntas. Mas o objetivo nosso não é essa hoje. O objetivo nosso hoje é mostrar para o pessoal que nós vamos sumir com essa área. Então essa é uma magia é que, que não é usado as variônicas para tipo, sumir com ela depois nós confere se ela sumiu com as variônicas nós usamos as variônicas para achar ela e depois nós usamos as variônicas para saber se ela sumiu mesmo então aí o pessoal prestar atenção é mesmo é quase igual o mesmo processo aqui ó de sumir com veio de água tanto nós consegue sumir com ela e consegue, consegue trazer ela de volta e aí o pessoal vai ficar se perguntando aí, mas isso aí é feitiçaria, é não sei o que não, não é isso é magia é ciência né? então o pessoal aí que estão treinando que estão mais avançados aí com as varionicas logo logo eles vão conseguir fazer também a mesma coisa e lembrando o pessoal que as valiônicas aí tá à disposição aí para o pessoal adquirir o contato tá aí embaixo do vídeo hoje eu o aproveitando aqui o domingo aqui para fazer uns vídeos e também esse ano também vou fazer uns vídeos aí também dando outras demonstrações de outras coisas eu fiz um vídeo agora o final do ano passado é, mostrando uma transferência de energia no copo d'água com o pêndulo dentro do copo e o pêndulo não pode, ele tem que girar sem bater na beira do copo. Então é um vídeo muito bom para o pessoal também olhando, prestando atenção. Agora, para muita pessoas que estão começando com as varionicas, essas demonstração não é para essas pessoas ainda, mas vai chegar uma hora que vai ser. Então a pessoa já vendo o vídeo, a pessoa já fica mais ou menos sabendo. Não tem nada de feixaria, não tem nada de bruxaria, isso é apenas uma ciência. É uma ciência que a pessoa precisa, é só aprender. E outra, as variônicas, elas é uma ferramenta para poder achar a energia das coisas eu poderia fazer mais vídeo aqui hoje mostrando a vocês eu pegar uma folha daquele capim ali levar lá adiante e depois descobrir aonde está a moita dele eu, por exemplo pegar uma folha de árvore que está caída aí no chão saber de qual árvore ela caiu então eu tenho tudo vídeo aí para fazer pela frente para vocês vídeo muito bom e também vou fazer um vídeo também logo logo aí para o fim desse mês aí sobre a levitação a gente vai começar com as mãos, depois a gente vai passar para o corpo inteiro em outros vídeos pela frente, aí do, do fim de ano ou talvez o ano que vem vai ser o Edson nós vamos evitar então ah, é um vídeo muito legal agora eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte ah, aqui ó eu já tinha feito o risco antes mas vou fazer de novo aqui é o centro dessa área de minério esse aqui é o centro então veja bem agora eu vou tirar essa área de minério daqui vou colocar as varinhas no chão porque ó a minha mão tá lá eu vou pegar esse dedo Vou riscar, tá riscado. Aqui eu fiz o risco. Agora eu vou levar minha mão lá de novo, ó. vou trazer, aqui acompanhando o risco e vou acompanhar o outro carro. Essa área não tá mais aqui. Agora se vocês vejam bem aí como é que é, é difícil fazer isso aqui. Por quê? Porque eu tô eu tô concentrando e falando ao mesmo tempo agora as pessoas que vai praticar não conseguem falar e praticar ao mesmo tempo e concentrar por quê? porque eles não praticaram então agora ó, vocês vão ver que eu vou eu vou entrar aqui na área de novo agora vocês vão ver ó, que eu vou entrar aqui ó eu estou a um passo aqui do risco da área de minério ó um já entrei nela e as varas nem se mexeu que não tem área de minério que mais, eu tirei ela daqui essa área não tem mais, então não tem energia de minério que mais então, eu vou continuar andando, vocês vê, eu vou passar em cima da onde eu risquei, não tem nada vou continuar andando, a varas continua aberta, cheguei em cima do risco, a varas aberta então, essa área de minério não tem mais, então é para vocês terem uma ideia de como funciona. Faz a pergunta para a vara, pergunta para a Ah, agora é que o Wesley me lembrou ali, olha, agora vocês vão prestar atenção nessa parte e eu vou fazer a pergunta e dar três passos para as Ariônica me dá a direção de uma área de conflito ó. um, dois, três as varas virou o Wesley está tá, tá gravando ó. eu vou andando elas vai virando elas fazem eu andar em circo por quê? porque não existe aquela área de conflito mais então qualquer jeito que eu andar ó. se eu andar para lá elas viram se eu andar para cá elas viram se eu andar para cá elas viram então não tem essa área mais, essa área de conflito aqui não tem mais. Agora, lembrando o pessoal aí para se inscrever no canal, não esquecer de dar o like, o like é importante para nós. É, lembrando o pessoal que, que vê o vídeo aí que não é inscrito aí nos dois canal meu se inscrever nos dois canais, rei das varionicas e Maurício vários vale Iônica, dá uma força aí para nós. E também acompanhar nossos vídeos aí. Nós tem a live, por exemplo, amanhã a partir das 5 horas nós temos live. Na quarta-feira tem a live também a partir das 5 e na sexta-feira. Pessoal que tiver alguma pergunta para fazer aí sobre as variônicas, sobre alguma coisa aí, faça as perguntas na live da manhã, quarta, sexta. E acompanhar nossos vídeos aí. Acionar o sininho aí para tiver novos vídeos, o YouTube notificar a pessoa que teve um novo vídeo e agora nós vamos fazer alguma demonstração que praticamente quase que é a parte final agora como vocês estão vendo aqui, aqui está o, o círculo no meio dessa área de conflito aqui tem 10 metros, está mais ou menos a 5 metros de cada lateral e também lembrar o pessoal, se for caçar veio de água acha a área de conflito também, por quê? porque ele sabe que aquela área de as varas iônicas andam cruzadas, elas não descruzam. Da onde eu é veio de água, você tá em cima, você deu um passo para trás descruza, você deu um passo para frente a descruza. Quando veio é muito largo, às vezes você dá um passo e meio para descruzar, quando é veio é veio, veio grande. Agora aqui nós vamos demonstrar de volta. O mesmo dedo, esquei agora a mão, ó, de novo, agora não é arriscado, a mão vai vir, ó, aqui e aqui a área de conflito está devolvida por exemplo, se eu levantar aqui agora e já colocar as varionicas aqui em cima, ela já vai cruzar, porque a área está devolvida no lugar mesmo de quem fez essa parte de tirar aí devolver, não foi as varas, foi minha mão não, ó, veja bem, ó, ó, é porque que ela tá cruzada, agora eu posso ir lá na beirada que ela vai cruzada, porque eu devolvi a área, aí ó descruzou porque eu estou na beirada, agora eu posso atravessar tudo daqui para lá, ó, que ela tá cruzada, agora ó, ela só vai descruzar na beirada, eu rápido. Lembrar dos amigos aí para se não esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, dar uma força aí para nós e uma boa tarde Maurício Mococa e do Edson Fernandes.